O Presidente da República obedece a um comando unilístico. Né? Sua Excelência, o Presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quintalharias. Sobre o e vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura. É, fazendo com que o número de empregados chegue a uma cifra astronômica que já está em torno de 10 milhões. Em que, é, a cada instante, um sorriso nos lábios enganando a população, às custas de um, todo um sistema de comunicações que lamentavelmente está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para uma abismo o abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta porque toda a riqueza naturalmente é naturalmente. então há que nesse instante produzir isso é difícil até de dizer porque causa mal -estar, mas é preciso que exista uma ruptura é preciso que se diga no cenário que não se pode e tempo, que são, que é impossível que eu baixos a população que eu direito é a marca? O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, não nós tá é vamos é enganar. Eu estou fazendo a dica. É interna e externa. É as taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Se não tem ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, nominal, é o que me interessa. Mas a nossa taxa de juros é a maior do Brasil. Então, essa história de 50 capitais foge coberta. A revista mostrou em 29 de agosto do ano passado quem comprou a Vale do Joutoso. Claro, os senhores não sabem que a imprensa podre não mostrou quem comprou o professor George Soros, mega especulador mundial, um e ele é está apresentado não por mim, pelo LR, como um, um dos reis da, do Dark, que só condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim. Nós, por isso, você não entendeu? Quer dizer, quem comprou a barulho? A usar Quem comprou a barulho? do usar Eu não posso provar, mas é a revista internacional Citado especificamente como um dos homens né? citados, sacrificados é especificamente. Você não percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Ernesto seja cuidado da vida. Não interessa. Quando a Vale do Rio foi privatizada, crime de leza fato Aquele colossal salva do povo brasileiro Eu não tenho na mão de um colega isso para toda a grande empresa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E nem então, que é que sai da jornal Sai, sai base é um baú Epa, que faria. Epa, que mentira. Por que que eles não disseram? Por... por que que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro estão para 500 anos. Por que que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta. Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Nós tivemos um o ministro da saúde, um homem quer quem seja obedece ao Presidente da República. Vamos parar com toda a força. Quem manda no país é o Presidente da República. Ele disse que não havia reeleição, que não queria muito. Que que quem manda é o Presidente do Poder dele, é monocrático. O resto é conversa fiada. O Congresso não manda nada. Nada. O deputado federal Enéas Carneiro morreu esta tarde no Rio de Janeiro Ele tinha leucemia Há quatro dias, com o agravamento do quadro de saúde O deputado deixou o hospital para ficar em casa com a família O corpo de Enéas continua no apartamento onde ele morava Neste prédio, aqui na zona sul do Rio Há poucos minutos eu conversei com a viúva Adriana Lorente Ela contou que Enéas morreu às duas horas da tarde E que há um mês o estado de saúde dele piorou muito que o tratamento de quimioterapia para leucemia deixou de apresentar resultados. A decisão de não ser internado, de permanecer em casa, foi tomada pelo próprio Enéas. O corpo vai ser cremado amanhã, aqui no Rio. Enéas Ferreira Carneiro tinha 68 anos. Nascido em Rio Branco, no Acre, veio para o Rio de Janeiro estudar medicina. Era professor e escreveu vários livros sobre cardiologia. Em 1989, surgiu no cenário político ao fundar o PRONA e se candidatar à presidência da República. Ficou conhecido no país inteiro por causa da imagem exótica e do bordal. Meu nome é Enéas. Enéas se candidatou outras duas vezes à presidência. Em 2002, foi eleito deputado federal por São Paulo e recebeu o um número recorde de votos, 1 milhão e 700 mil. Em 2006, foi o quarto deputado federal mais votado. No ano passado, já doente, sem a barba, por causa do tratamento contra a eucemia, ainda participou da campanha. Atualmente, estava no Partido da República. O resultado da união do PL, o PRONA.